Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de leitura e produção de texto e hoje nós vamos falar sobre o conceito de gêneros textuais e mais especificamente sobre os gêneros digitais. Os gêneros textuais são textos orais, escritos ou digitais que circulam pela sociedade e que tem o objetivo de fazer com que nós nos comuniquemos. Toda a nossa comunicação é realizada a partir dos gêneros textuais. Então, a gente pode afirmar que, por exemplo, uma conversa é um gênero textual, essa videoaula que eu estou fazendo para vocês é um gênero textual, uma carta é um gênero textual. Então, tudo aquilo que nós utilizamos para nos comunicarmos com outras pessoas é um gênero textual. Os gêneros textuais eles são históricos e também eles vão se transformando com o passar do tempo. Se a gente for observar as sociedades que não utilizavam a escrita, as sociedades orais, tinham uma quantidade de gêneros muito menor do que as sociedades que utilizam a escrita. E com a, o desenvolvimento da tecnologia, das tecnologias de informação e comunicação, como a internet, por exemplo, a gente vai ter a, o desenvolvimento de muitos outros gêneros textuais. A gente vai compreender um pouco melhor esse conceito de como que eles vão se transformando. É, o Bakhtin, que é, o principal, é a principal referência para a gente compreender os gêneros textuais, né, o conceito de gêneros textuais, ele vai falar que... É, os gêneros eles podem se transmutar, ou seja, com o passar do tempo, com o desenvolvimento das tecnologias, com as novas necessidades que vão surgindo com o passar do tempo, né, comunicacionais, interacionais, os gêneros eles vão se transformando. Então, um exemplo bem simples é a carta. A gente sabe que há muitos anos atrás, para você se comunicar com uma pessoa que estava distante, numa outra cidade, você, é, a única forma de fazer isso era escrevendo uma carta. Né? Em muitos lugares não existia nem telefone, então a carta era um meio de comunicação, era um gênero utilizado para comunicação com pessoas distantes. A chegada da tecnologia, a carta ela vai se transmutar, ela vai se transformar no e-mail. Então o e-mail era uma maneira também é, de você se comunicar com uma pessoa que estava distante, né? Então a carta ela vai se transformar num outro gênero. A carta deixa de existir? Não, ela existe até hoje. Mas quando surge o e-mail, é, ele vai se apropriar ali de alguns elementos da carta e vai então ser criado esse novo, no, esse novo gênero. Se a gente for pensar né, mais próximo a nós, né, num tempo mais próximo que nós estamos vivendo, Uh, hoje a gente praticamente não escreve tantos e-mails assim, a gente se comunica com as pessoas por conversas do WhatsApp, que é um outro gênero textual que vai ter um caráter híbrido, em que a gente vai utilizar tanto a linguagem escrita como a, o áudio, a linguagem oral, a gente via, envia muitos áudios, vídeos, é, tam, e também a linguagem imagética, com o uso lá de figuras, imagens, que muitas vezes expressam né, emoções, sentimentos, e a gente utiliza bastante na nossa comunicação pelo WhatsApp. Então, percebam que são três gêneros textuais diferentes que têm uma mesma função, que é a gente se comunicar com outras pessoas, trocar ideias, compartilhar informações, saber mais sobre a vida das pessoas que a gente gosta, né, com quem a gente convive. É, é importante a gente compreender que com a, a, essa chegada e com o avanço da tecnologia, os gêneros digitais eles vão invadir as nossas vidas de uma maneira irreversível. Afinal de contas, hoje é muito difícil, muito, são muito poucas as pessoas que não têm acesso a um smartphone, por exemplo, e que não consomem e produzem conteúdos para a internet. Então, além da gente consumir aquilo que, né, aquilo que, é, que, que está colocado lá, ler textos, assistir vídeos, é, ver imagens, nós também somos produtores de conteúdo, nós somos produtores de gêneros textuais e as redes sociais estão aí justamente para isso, né? O objetivo das redes sociais é que nós também produzamos, produzamos os nossos conteúdos. Então, a gente vai escrever textos, a gente vai criar imagens, é, a gente vai é, criar né, uma série de, de produções de gêneros textuais em que nós seremos os autores. Quando a gente pensa na, na escola, no ensino de língua portuguesa nas escolas, a gente não pode desconsiderar esse aspecto de que nas sociedades contemporâneas você dominar é, tanto a compreensão, a leitura dos gêneros textuais como a produção desses gêneros textuais é aquilo que vai te colocar é, como um cidadão é, com capacidades plenas de se desenvolver e participar ativamente da, da sociedade em que você vive. Então é por isso que os principais documentos que regem a educação, como a BNCC, por exemplo, vai indicar e o recomendar e orientar né, a maneira como os professores devem ensinar gêneros na sala de aula e, especialmente, aí a gente pode dar um destaque especial aos gêneros digitais. Então, um exemplo bem simples para a gente compreender né, esses gêneros digitais é um meme. Né? Então, hoje, se você tem uma rede social, você deve saber o que é um meme. É aquele gênero que tem uma característica humorística, ele se parece um pouco com a charge, vai ter uh, essa, esse hibridismo entre imagem e texto, né? então geralmente vai ter uma figura ou um vídeo e um texto, e que o objetivo desse texto é fazer uma crítica, fazer uma sátira, alguma coisa que está acontecendo na sociedade nesse momento. Então, a gente vai ter aí uma série de memes agora com a pandemia, a gente teve uma série de memes relacionados à questão da pandemia, do coronavírus, da vacina, enfim. É, esses, é, esse gênero ele tem um caráter humorístico, como eu falei, ele se aproxima da charge e ele é responsável por boa parte da comunicação das pessoas na internet, especialmente entre o público mais jovem. Então, esse é um exemplo muito simples de que, um jovem, um adolescente, uma pessoa que não domina a compreensão do que é um meme, ela não consegue compreender o que é um meme, ela não consegue fazer a leitura desse texto e ela não consegue produzir esse texto, ela vai estar de certa maneira é, deslocada desse ambiente comunicacional em que nós vivemos. Então, essa é a importância da gente compreender esses gêneros digitais e não só o um meme. Então, a gente vai ter vários exemplos de gêneros digitais, a própria questão da, da conversa, né? Do WhatsApp, então ela segue algumas regras. É um gênero textual que tem algumas regras pré-definidas para ser compreendido. A gente vai ter os vídeos no YouTube, que hoje são bastante comuns, especialmente aí com a chegada do, do ensino remoto, o aluno vai ter acesso e muitas vezes vai ser incentivado a produzir vídeos, é uma espécie de gênero digital também. Então, a gente tem uma série de gêneros digitais que estão aí mais especificados no e-book da disciplina que você tem acesso é, e que são fundamentais para que a gente possa se, se, com é, se comunicar e que a gente possa é, produzir né, e ser ativo na, na sociedade contemporânea. Então, essa é a importância da gente compreender o conceito de gênero e compreender o conceito de gêneros digitais também.